no, Senhor. Alegre-se eu sou novamente direito. Alegre-se. Alegre-se no Senhor. Alegre-se eu sou novamente direito. a moderação de vocês conhecida por todos, pois perto está o Senhor. Seja a moderação de vocês conhecida por todos, pois perto está o Eu Sou. ansiosos por coisa alguma. Em orações, suplicações com ações de graças, em tudo apresentem seus pedidos ao Senhor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração em Cristo Jesus. Jesus Onde está a sua esperança? Onde está a sua confiança? Ou em quem está a sua esperança e a sua confiança? Alegre-se no Eu Sou, alegre-se em Deus, alegre-se no Pai, alegre-se no Senhor. Ele é o único digno de confiança, de esperança. Lembra do que ele diz, maldito o homem que confia do homem, e faz do homem o braço direito à sua força. Mas bendito o homem que confia no Eu Sou, que confia no Senhor. É como uma árvore junto a um ribeiro de água, onde suas raízes se estendem e sempre encontram a água. E mesmo no tempo de seca, tem folhas e dará fruto. Confie no Senhor.